CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A TELEVISÃO E A SOCIEDADE Anselmi Yap, Parte 7 O fora e o dentro, a distância e a proximidade, o particular e o universal, substituído pela sucessão, a simultaneidade e a presença verdadeira, o ser e o aparecer, todas essas distinções desaparecem. A televisão, disse Anders, faz desaparecer o mundo sob a imagem do mundo. O mundo, como mundo, apresenta-se substituído por um modelo de mundo em uma escala reduzida, que serve para aprender e interiorizar os comportamentos que se devem ter depois nos confrontos do mundo real. No fundo, toda a sociedade da mercadoria é uma tal antropogênese negativa, um passo atrás da humanidade. Em frente aos ídolos do mercado e da rentabilidade, da mercadoria e do capital, o homem moderno não demonstra absolutamente uma autonomia maior que a que tinha o assim chamado homem primitivo diante do seu ídolo, de maneira ao qual atribuía aqueles poderes que, na verdade, eram os da comunidade humana. O entusiasmo com o qual recebemos essa regressão é grande merecedor de uma explicação. Provavelmente nada é tão comum a todos os habitantes do globo quanto a vontade de assistir à TV. Sobre alguns conteúdos, podem pesar as diferenças culturais. As bailarinas seminuas suscitam talvez um escândalo na Arábia Saudita. Mas, se se trata de assistir aos desenhos animados, podemos estar seguros de que pelo menos isso aproximaria palestinos e israelenses, tchetênios e russos, habitantes das favelas e milionários americanos, ayatolás e atrizes pornográficas. Anders afirmou, já no ano de 1956, que muitos de seus contemporâneos prefeririam estar na prisão tendo uma televisão para assistir a seus programas. Na verdade, ele disse, tendo um rádio, a ser livres sem um tal aparelho. O que devemos dizer hoje? A primeira coisa que foi feita no Afeganistão depois da derrota dos talibãs foi recomeçar as transmissões televisivas. Esse universalismo da TV explica-se, por um lado, pelo fato de que ela é a vanguarda da mercadoria, também nos lugares em que a mercadoria não existe, ou praticamente não existe. Aquela maioria da humanidade que não tem acesso a quase nenhuma das mercadorias promovidas na TV não se cansa, porém, de olhar a promessa destas, o espetáculo do espetáculo. No país mais pobre e retrógrado da Europa, a Albânia, próxima à Itália, os habitantes assistiam à televisão italiana durante a longa ditadura stalinista, e depois da derrocada do regime em 1990, uma boa parte deles pôs-se em movimento para alcançar a Itália a terra prometida, de modo que, finalmente, o então primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti, conhecido por seu cinismo, exclamou, mas essa gente pensava realmente que toda a Itália fosse como nos espetáculos televisivos e mandou depois o exército reenviar os iludidos para casa. Em uma perspectiva ainda mais ampla, também necessariamente vaga, poderia dar-se que o triunfo da televisão é tão universal porque ela vem ao encontro de um profundo infantilismo da humanidade e de um desejo de regressão. Assim como o indivíduo, também a humanidade poderia sentir cansaço e resistência diante do processo de tornar-se adulto. A cultura da epopeia ou do romance burguês é claramente uma cultura dos adultos. De fato, as crianças não entendem um romance, uma epopeia ou uma poesia. A televisão, diferentemente, como notava Adorno nos anos 60, dirige-se a um espectador com a idade de 11 anos. Desde então, esta idade-alvo foi ainda notavelmente diminuída. Os desenhos animados, dos quais falava antes, como o produto mais universalmente amado pelos telespectadores, são perfeitamente desfrutáveis por um menino de 3 anos. Vi, recentemente, durante uma breve viagem para o mar, que determinado canto do navio, com brinquedos e a possibilidade de assistir a desenhos animados, foi proposto para que alificassem as crianças a fim de evitar que vissem o mar e a costa. Mas a maior parte dos espectadores que lá permaneceram era de pessoas ditas adultas. Em nenhuma parte existe acesso à idade adulta, dizia Deborah em um de seus filmes, nem sequer a infância verdadeira. Podemos acrescentar, mas somente a infantilização. Porque nisto tem razão Neil Postman, com seu livro O Desaparecimento da Infância os espetáculos televisivos, indistintamente propostos aos espectadores de todas as idades, têm de fato abolido aquela infância que a cultura do livro impresso ajudou a criar, enquanto a televisão trata de novo as crianças como pequeno adultos, mas adultos por ela tornados infantis, devemos acrescentar. Mas a antropogênese negativa da qual a televisão constitui um fator poderoso é verdadeiramente fatal, como afirma com resignação Postman, Baudrillard e tantos outros. É bastante cedo para dizê-lo. Posso afirmar que no povoado italiano onde vivo, que seguramente não se trata de exceção, os mesmos idosos que não querem permanecer uma noite em casa sem a TV, exprimem frequentemente nostalgia para com o tempo passado, no qual à noite eles se reuniam para cantar no qual as mulheres lavavam as roupas juntas na fonte, trocando fofocas da aldeia, em vez de assistirem cada qual sozinha as trinovelas. Não é possível que muita gente, se fosse deixada sem televisão, depois de um momento de perturbação, esfregaria os olhos, perguntando-se de que sono despertou. É inacreditável, mas semelhante experiência parece nunca ter sido feita em nenhum país dito civilizado. Qualquer gênero de experimentação sobre a vida das populações é considerado lícito, do uso animado ao cultivo de campos transgênicos. Mas deixar uma pequena cidade um mês sem televisão, com objetivo experimental, disto nunca se ouviu falar. Talvez se veja um dia, contudo, ações mais fortes. Segundo uma tradição citada por Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, durante a Revolução de 1830 em Paris ou segundo outra versão, durante a Comuna de Paris de 1871, ou ainda durante a Revolução Espanhola de 1936, os revolucionários disparavam nos relógios públicos. Quem sabe, não veremos rapidamente ou tardiamente outros disparos agora nas televisões? Uma utopia? Conheci pessoalmente há 20 anos, na Califórnia, algumas pessoas que não eram revolucionárias, mas que tinham decidido tirar o televisor da casa no qual viviam juntas, e fechá-lo em uma dispensa. Mas acontece que num dia, um deles, e outro no outro dia, queria ver somente determinada transmissão, e a cada vez o aparelho era reposto em funcionamento, até que um dia se cansaram. Colocaram-no em um jardim sobre um pequeno muro, posicionaram-se a certa distância, tomaram cada um, com bons americanos, o próprio revólver, e atiraram todos contra o televisor. Desde então, não se viu mais televisão naquela casa.